E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? daí daí? É? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trará com vocês um vídeo explicando por que a aparência do cromático no final de Benes Universe tá diferente. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem, galera, você já deve ter percebido que o Cromático é um dos áreas que eu mais gosto de falar aqui no canal, tem vários, vários vídeos sobre ele, se eu quisesse, dava pra fazer uma playlist só do Cromático, mas é porque também ele merece, né galera, é um dos áreas que tem mais contexto aí pra se falar, e o que ele não foi explorado na série, a gente explorar aqui no canal, então, vamos lá, muita gente deve ter estranhado, né, porque o Cromático no começo de Beneza Universo, no episódio de Problema, o Coidal, ele aparece desse jeito aqui, e confiamos, ele tá praticamente a mesma coisa de Waf, porém no final do Universo lá, na episódio do novo amanhecer, ele surge do nada com aparência nova. Por que isso aconteceu? Como eu explico isso? Bom, eu vou dar três explicações e vocês têm a liberdade para escolher uma das três como é que vocês vão acreditar. A primeira cena mais fraquinha, a mais paia que é, foram os sapiens celestiais que alteraram o visual dele. De novo. Aí você fala, ah, Daniel, mas você usa essa explicação pra praticamente tudo, não, é, porque também não é assim, não. Eu uso essa explicação quando faz sentido usar. Nesse caso, eu não acho que faz sentido, porque, vamos lá, se fosse, se fosse em sapos celestiais, é beleza. Ah, é porque eles decidiram alterar o visual dos cristais sapiens, no caso, o cromático e o sugilito, que são os únicos cristais sapiens, beleza. Então, no caso, o cromático, ele sempre seria assim. Né, por causa que é uma mudança retroativa Então, no episódio do problema Heliocoidal Ele estaria tá desse jeito Após a alteração do visual dos sapos celestiais Daí, em um novo amanhecer O Ben se surpreende ao ver o cromático Desse jeito Caramba, é o um cromático Legal Daí, seguindo essa explicação, ele se surpreenderia Por causa que ele está com roupa Do mesmo jeito que o Roger ele se surpreendeu Quando ele viu que ele estava com roupa que eu acho essa explicação muito pai, entendeu? Tipo, ele deu a entender ali pelo jeito que ele falou, que ele se surpreendeu pela aparência do cromático tá diferente, não por causa de roupa, entendeu? Então, pra mim, essa explicação ela não cola. Se você quiser acreditar, beleza, você tem liberdade, mas eu não acredito que essa, que essa possibilidade é a verdadeira. A segunda possibilidade eu acho mais coerente, que é o que? Que foi o Skurde que modificou o DNA do cromático para ser um DNA próprio. Como assim? A gente sabe que o Omnitrix ele pode fazer a substituição de DNA através do modo de escaneamento de DNA. Por exemplo, em Supermacia Alienígena, no episódio fundo, o Ben vai a Pisces. Daí, confirmado pelo Darwin Mcduff o Super Omnitrix escaneou o DNA do Pisces Volant a se fazer na substituição de DNA por causa que o DNA Pisces Volant já estava na corrente Codon, porém ele estava bloqueado. Daí, quando escaneou o Super Omnitrix, ele desbloqueou o DNA Pisces Volant, substituindo o DNA que já estava na corrente que no caso era o DNA do Pisces Volant do clássico Daí ele substituiu pela uma cópia genética do DNA do Pisces Volant Que o Ben encontrou lá em Pisces é Porque o Super Omnitrix tinha esse de fazer cópias genéticas dos DNAs que eram escaneados Agora em Omniverse isso não acontece Quando o Omnitrix em Omniverse ele escaneia um DNA, por exemplo, do bullfrag O Bullfrague não tem nada a ver com os outros incursianos Por quê? Porque ele é o ápice da espécie dos incursianos né, onde ele tem um porte físico maior E não tem nenhum outro incursiante que seja igual a ele Do mesmo jeito foi com o vampiro Muitos podem dizer que o Bumpri parece muito com o LogTranza Então ele seria uma cópia genética, mas não é e Também temos aí o Cocorocóide, Que é o principal exemplo Que o DNA dele foi escaneado do Liam Como ele é o ápice da espécie Então ele é uma versão totalmente diferente né? É mais musculoso Tem a plumagem diferente Parece mais com o um Falcão do que com a galinha Porque eu acredito que sendo o ápice da espécie O genes deve ter modificado aliás A espécie para ele ter essa aparência assim Para manter o ápice E é bem curioso também a gente imaginar que o DNA do Linha no Omnitrix estava bloqueado E ele desbloqueou quando foi escaneado Por que será? A gente não sabe muito sobre a espécie do Lino Do cocorocóide, Mas a gente viu no episódio Loja 23 Que aparece aquele frango alienígena Aquela vaca, né? Que inclusive só uma referência àquele desenho A vaca e o frango e aquele frango é confirmado que ele não tem parentesco assim com o Liam, mas é da mesma espécie. E a gente vê que eles vão lá, atravessam a dimensão, uma coisa assim, entendeu? Então será que a espécie do Liam é um negócio cabuloso? Então por isso que ele não tava no Omnitrix, é por isso que foi escaneado? A gente não sabe, é só uma suposição aqui, viu galera? Eu não tô alegando, eu não tô afirmando nada, eu tô só supondo. Porque também pode ter sido que era simplesmente que ele já estava no Intrix Mas estava bloqueado Aí ele escaneou o DNA do Linha, Assim desbloqueando o Cocorocoide Então no caso do cromático o SCURD deve ter mexido ali no visto que o DNA Crystal Sapien era uma cópia genética do Sugilite. Daí ele não gostou disso tudo mais e acabou modificando o seu DNA. Assim fazendo ele ser um DNA próprio e não uma cópia genética. Fazendo assim ele se fortalecer com o ápice, né? Por causa que a gente vê que ele é mais musculoso, viu essa aparência diferenciada e até inclusive ganhou roupa. Que assim, essa questão da roupa, eu vou explicar já já, viu, galera? Mas isso também eu acredito que foi o Skurt que adicionou do mesmo jeito que ele adicionou no Rat. E a terceira possibilidade é o seguinte, a gente sabe que o Sugilite, né, o cromático em si, é o segredo do cromático, mostrou vários poderes ali, porém, como o próprio Tetrax falou. para mim é novidade o cromático saber voar, sabe fazer mais do que voar. Exatamente, o cromático tem muitos poderes inexplorados. E um desses poderes poderia ser o que ocasionou a mudança de aparência do cromático. É que ele tem algum poder que tem relação a isso A alterar a aparência né, Usando a energia ali que ele tem E o próprio Ben não sabendo como foi que isso aconteceu Do mesmo jeito que ele não sabe Confirmado pelo Darwin Macduff Por que que houve ali a cromatização do Diamante Que inclusive eu fiz o vídeo tentando explicar O que que aconteceu ali Mas o Ben ele não sabe exatamente o que, foi que aconteceu o cromático reviver no Diamante Confirmado pelo Darwin Macduff O Azimuth sabe, mas o Ben não então nesse caso aqui poderia ser a mesma coisa, né? O B. se surpreendeu porque ele não sabe como foi que aconteceu isso, só aconteceu. Agora sobre a questão da roupa, é aquela coisa, né? O Omnitrix definitivamente é só dá roupa aos aliens, né? Que a espécie, ela usa roupa. Os que não usam roupa, ele não dá roupa. No caso, o Sugilite, a gente sabe que ele é uma espécie taxonômica. Ou seja, só é um indivíduo único, só tem ele da espécie. E no caso, o cromático, porque é a amostra de DNA do Omnitrix dele. E assim, o sujilito, a que ele não usa roupa, né? Nem no presente, nem no passado, lá, ele desenha lá da profecia, ele também não tava de roupa. Assim, sendo um indivíduo único, ele não tem uma cultura a seguir, tipo, o cromático, ele não tem que ser exatamente igual o sujeito, porque senão ele tem que ser o guardião também e tudo mais. Então não seria um problema ele ter roupa, que nem seria um problema pros gourmandos, né? Porque no clássico, o glutão tinha roupa, ali, pelo erro, né? O bug do Omnitrix do clássico que dava roupa a aliens que não precisavam. Por causa que isso fere a ética alienígena, tipo você se tem na pele quer ser outro ser, só que ele não seguia a cultura da espécie. Aí está errado, por isso que em Omniverse, o glutão ele não usa roupa. Agora no caso do cromático não tem problema, porque sendo um indivíduo único, sendo espécie taxonômica, só tendo o sugilite e o cromático, não teria problema, porque primeiramente o sujilite nem ia se importar com isso, porque sendo o guardião não se importa em usar roupa e também ele ia ficar com raiva do bem, até porque ele tem muito a dever ao bem, por causa que ele ajudou na reconstrução de petrópia e também por ser uma espécie única eles poderiam ter sua própria cultura individual, podemos dizer assim. Então é isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, comentar aí qual a opção aí das três que você acha que é a mais correta a se pensar. Pra mim é a segunda, que foi o Scud que modificou o DNA dele, mas comentar aí qual que vocês acham que é. Pra mim foi Sapien celestial e pronto. Já eu concordo com o Dani, foi o Scud. Nossa, esse daí nem disfarça ser puxa saco do Daniel. Pelo menos eu não fui pela escolha mais fácil. Pelo menos eu tenho opinião própria. Então é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal do seu, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!